e diz, você é digno de morte, mas eu não vou te matar porque você carregou a arca da aliança, você sofreu as aflições com meu pai, mas porque Abiatá se envolveu na conspiração, para tentar colocar Donias no trono, em vez de Salomão, e diz, eu estou te expulsando do ministério, e 1 Reis 2, 26 e 27, diz que nessa ocasião, se cumpriu a palavra de Deus, dada a Eli em Siló, mas quando Eli e seus filhos morreram, não estava se cumprindo? Sim, mas não plenamente,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 o dia desse alguém falou para mim, pastor, um dos meus versículos prediletos da Bíblia, está aqui em Romanos 2, 28 e 29, que circuncisão é no coração, tipo como quem diz, acabou o sofrimento, falei, mas hoje meu irmão, com bisturi, com asepsia, anestesia, analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, ainda não seria tão brutal, ele diz, mesmo assim, versículo bom, por que eu estou dizendo isso?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 nós vamos comer junto na praça de alimentação, nós vamos pegar um cinema, nós vamos nos divertir. E ele do outro lado ficou indignado. Eu falei, meu casamento está acabando e o senhor vai para o shopping? Eu falei, é por isso que o meu não está. Ele desligou. Desligou o telefone na minha cara. Confesso que algumas vezes durante o filme eu orei por ele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 Aí aproveita dez minutos, cinco minutos, mas faça culto o É, vai fazer toda a diferença. Eu creio mesmo. Amém.